Fala rapaziada, aqui é o Jabulas e hoje estamos a bordo do Chevrolet Cruze Sport 6 Premier Pois é, a opção mais sofisticada desse hatch argentino Que figura ali entre as últimas opções para quem busca né, esse tipo de automóvel Que está em franca extinção no mercado brasileiro mas eu vou explicar tudinho sobre o Cruze e um pouquinho sobre o seu segmento, logo após aquela vinheta. Mas antes disso, conto com a colaboração do amigo desde já, para que deixe sua curtida. Né? Se não for inscrito, faça a sua inscrição, ative as notificações, isso fortalece demais o nosso trabalho aqui no canal, beleza? Então vamos rodar a vinhetinha agora. segurei. Música Chevrolet renovou ali a linha Cruze em meados do ano passado e com pequenas modificações visuais, né, que ele passou a ter uma nova grade um pouco mais arrojada, mais agressiva ali, alguns pequenos detalhes de lanterna, algumas coisas muito superficiais, mas a carroceria e o conjunto mecânico é o mesmo da linha 19 e das linhas anteriores. E o grande lance é que ele passa a contar agora com uma tecnologia interessante que ele tem um roteador Wi-Fi embarcado Então você pode ligar o seu telefone no Wi-Fi e poder navegar ali e tal, caso seja necessário Ah, Jabulas, mas qual é a necessidade de você ter um Wi-Fi se você já tem que seu celular? Bom, aí vai dar demanda de cada indivíduo, pois pode, pode ser que o cara precise ir sem crédito, tá, não pagou a conta, não sei se, ou seja, ele tem uma linha 4G que te permite navegar, você permite baixar aplicativos, tem aplicativo de clima, então você tem umas ferramentas, 4G ajuda, você pode rotear, compartilhar com os outros passageiros, você está dirigindo, você não vai navegar, obviamente, mas você pode compartilhar com os outros passageiros ali e eles podem usar essa, essa banda larga móvel que está incorporada ao automóvel, okay? Isso aí é, o grande, é a grande novidade desse carro. Outros itens que esse carro conta de interessante, que fazem dele ali um, um automóvel muito legal, é que ele, ele tem um alerta de colisão, ele não tem frenagem automática, tá? ele só alerta sobre o risco de colisão, ele tem um monitor de faixa ativo, né? ele mantém seu carro na faixa ali, mas se você ficar vacilando ele te orienta a ficar atento à direção. E ele conta também com assistente de estacionamento automático e demais funções ali que você espera de um carro desse porte como o ar condicionado digital ele conta com o sistema multimídia com Android Auto com CarPlay com câmera de ré né tem o assistente remoto OnStar ali que você pode Basta apertar aqui em cima, pertinho do retrovisor, aqui. Você pode conversar lá com o atendente da GM, ele pode te orientar em várias funções. Então, assim, é um carro bastante completinho, né? Vale destacar o acabamento. Essa versão, inclusive, é bonita pra caramba. Dá uma sacada nesse banco, esse banco caramelo. Porra, bonito é demais! Bonito demais! E um carro muito bem montado, é um carro gostoso. É um carro com isolamento acústico muito bom. É uma delícia, né? Então, é um carro que te veste bem. O espaço interno é muito bom. Ele leva ali quatro adultos e uma criança com total conforto, cinco adultos viajam, né, mas vai mais apertadinho. Então, assim, é um carro bastante interessante, é um carro bastante cômodo, bastante confortável. O problema é que o segmento de retas foi impactado pelo segmento de utilitários esportivos. Tudo foi impactado pelo segmento de utilitários esportivos, pois, a gente parte da premissa que é o seguinte, o valor que custa um hatch, esse carro é um carro caro, esse é um carro que custa 124 mil, reais. É um valor extremamente caro, muito mais caro que a linha 2019, que tem valores entre 99 e 110 mil. E quando você pensa em colocar 125 mil, 124 mil reais no carro, você vê que você tem uma, uma, um leque de outras opções. O cara, pô, peraí, eu vou comprar um sedã, que eu tenho um porta-mala maior. Eu vou comprar um SUV, porque vai ter mais alto, me permite fazer o que Ou seja, o cara tem a, tem a ilusão de que um SUV permite você fazer ir em qualquer lugar, porque não é bem assim que está na moda, é mais sofisticado então isso acabou penalizando muito esse segmento e o Cruze acaba sendo ali uma das poucas opções que você tem nesse segmento pois além dele só tem o Golf GTE que é um carro vendido em doses homeopáticas com uma vida curta porque logo logo ele deixará de ser fabricado pois a nova geração do Golf já está já foi apresentada então esse aqui surge como um dos últimos moicanos no segmento de hatches médios. É uma das cerejas do bolo do Cruze é o seu motor 1.4, turbo de 153 cavalos e cerca de 24 kg de torque, fazendo esse carro um carro extremamente eficiente, pra você tem uma ideia, a gente andou só na cidade e ele marcou 8.5 km por litro de álcool, ou seja, esse motor 1.4 turbo, ele é muito eficiente, oferece muito torque. Né, em baixa rotação E que torna ali o seu consumo baixo E também um carro que tem um vigor esportivo interessante Falta ele as borboletas no volante né? Sua caixa de seis marchas Ela é, é muito prática Ela sempre opera com uma rotação baixa Ela é programada para sempre no modo mais eficiente possível e quando tem uma necessidade você aumenta, ele não tem nem modo esporte, não tem aquelas funções, o foco dele muito está na eficiência, o que é ótimo. Em termos de suspensão, Cruze Sport 6 ele é tão macio, tão gostoso quanto a versão sedã, não tem muita diferença, né? ele é um carro que tem uma suspensão um pouco firme, ele é firminha, mas não é desconfortável, não bate tanto como a do Volkswagen. E segura bem esse carro em curva, ele é muito estável em curva, ele dá muito chão ali. Bom, então esse é o Cruze Sport 6 Premier, versão topo de linha desse hatch médio, né? um dos últimos modelos do mercado, é um carro muito legal, é um carro irrepreensível, é um carro gostoso de dirigir, é um carro bonito, é um carro que tem um visual muito agradável, muito espaço interno, tem um bom porta-malas, né? um acabamento impecável, mas ele está num segmento ali que já não é tão atraente, né? pois é um segmento que ficou muito caro e você tem concorrentes de nichos de maior liquidez, como os utilitários e os sedãs que acabam impactando no desempenho desse carro. Beleza, então é isso meus amigos, muito obrigado, valeu demais aí pela audiência, Cola com jabulas, a gente se vê numa próxima, até mais, tchau! I don't want to do this.